esteja convosco Ele está no meio de nós proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Glória a vós Senhor Naquele tempo disse Jesus a multidão ninguém acende uma lâmpada para cobri-la com uma vasilha ou colocá-la debaixo da cama ao contrário coloca no candeeiro a fim de que todos que entram vejam a luz com efeito, tudo o que está escondido deverá tornar-se manifesto e tudo o que está em segredo deverá tornar-se conhecido e claramente manifesto. Portanto, prestai atenção à maneira como vós ouvis, pois a quem tem alguma coisa será dado ainda mais e aquele que não tem será tirado até mesmo o que ele pensa ter. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, tanto o livro de Esdras como o livro de Neemias, fala a respeito muito da reconstrução do Templo de Jerusalém. Nós vemos a bondade, grande coração de Deus quando Ele quer reconstruir a sua morada no meio do seu povo. Deus toca o coração do rei Ciro e Ele convida a todos para reconstruir o templo de Deus, buscando, trazendo de volta aqueles que ainda se encontravam exilados na Babilônia. Deus age de maneiras que às vezes nós não entendemos, faz com que muda o coração das pessoas. E junto desse rei, todos os outros acompanharam a família, toda a família de Judá, família de Benjamim, os levitas, sacerdotes levitas todos eles se uniram para a reconstrução do templo de Deus. E essa reconstrução é o grande sinal da aliança, o sinal lá do Monte Sinai, onde Deus fez a aliança com o seu povo, de novo, Deus volta a resgatar o povo da escravidão da Babilônia. Deus lembra-se sempre da aliança que fez conosco. E nós vemos a nova aliança, vinda de Jesus. A grandeza da reconstrução do templo de Deus. Onde que Deus quis construir o seu templo, a sua morada? Onde foi que Deus construiu hoje e constrói, continua construindo a sua morada? Aqui nós estamos vendo nesse livro aqui de Esdras, que Deus se preocupa. Vou reconstruir meu templo, vou trazer meu povo de volta. Hoje esse templo de tijolo, o monumento, está sendo construído. Mas aonde é que Deus constrói a sua morada? Aonde Deus veio morar dentro de cada um de nós? Nós somos o templo que Deus está construindo Através do batismo, nós o tornamos templo do Espírito Santo. Olha onde que Deus veio escolher, através de Jesus morrendo numa cruz, que nos deixa o sacramento do, do batismo para construir sua morada. E essa morada é em cada um de nós. Mas olha a responsabilidade que temos nós, como cristãos, de manter esse templo em pé. E muitas vezes com as nossas falhas, com os nossos erros, começamos a demolir o templo que Deus constrói em cada um de nós. O batismo nos faz isso, templo e morada do Senhor. Aqui é a casa do Senhor. A igreja é a casa do Senhor, sabemos disso. Mas o templo somos nós, nós somos esse templo. Jesus veio e nos deixou o caminho da salvação. E aonde que Deus escolhe para mostrar onde está o caminho de salvação? Dentro de cada um de nós. Reconstrói o templo, sua morada. O batismo nos faz isso aí. somos o templo do Espírito Santo. Por isso que muitas vezes eu falo, olha, tanto eu como vocês, cada um de nós, temos o cuidado de ser verdadeiro cristão, porque senão nós vamos demolindo o templo de Deus. Falo muito no batismo. Quem é que quer morar mal? Ninguém. Todo mundo quer morar bem. E o que é morar bem? É morar em mansão? O que é morar mal? Um casebre? Pobre? Não. Morar bem é morar na paz. É morar no amor. É um lar cheio de amor. É um lar onde mora Deus, onde Deus está presente. Isso é morar bem. E o Espírito Santo, que mora em cada um de nós porque nós somos seu templo, também quer morar bem. E às vezes fazemos coisas que o Espírito todo quer pular fora, quer sair fora de nós. Somos essa morada. Deus nos escolheu para morar em cada um de nós. Como reconstruiu o templo de Jerusalém, reconstrói também em cada um de nós quando nós vamos buscar o verdadeiro Deus. Quando nós sabemos qual é o caminho, e eu sempre digo isso daí, olha, todos os movimentos da igreja são importantes, mas nós não podemos ficar só no movimento, não podemos isso. Nós temos que ter eucaristia, temos que comungar da palavra, né? temos que comungar da eucaristia, nós temos que ter presença na igreja. Porque às vezes eu vejo, ah, vai ter o um terço dos homens, enche-lhe, mas na missa não vão. Ah, vai no terço, eu faço parte do terço, mas eu não vou. O terço é excelente, mas o que vai adiantar o terço se eu não participar da Eucaristia? É? O que vai adiantar o movimento de jovens se eles não participarem também da Eucaristia? E assim os outros movimentos. Hoje vocês vão ter que estudo bíblico. Será que vai penetrar naqueles que não querem participar da Eucaristia, mas vêm depois? Será que vão similar? Será que vão pegar o que é a palavra de Deus? Se nós não alimentamos o Espírito Santo dentro de nós, que esse Espírito Santo é alimentado através da Eucaristia, através da palavra, primeiro nós temos que buscar o alimento para o Espírito Santo, o alimento para a nossa alma. Construir, está sempre reconstruindo o templo de Deus dentro de nós, que é o Espírito Santo. Ele mora em nós, nós somos esse templo. E às vezes podemos deixar de desmoronar esse templo. Por isso que Jesus fala aqui nesse evangelho. O que, que adianta se pegar essas duas lâmpadas aqui por aqui embaixo da mesa da palavra? Não vai estar iluminando nada. Não vai estar representando nada. A palavra de Deus não vai estar sendo luz. Por quê? A luz está escondida. Assim é cada um de nós. Nós, como verdadeiro cristão, também temos que brilhar um pouco. Esse brilho não vem de nós. O brilho da luz que nós temos... É de Cristo. Mesmo que somos, às vezes, elogiados pelo trabalho que nós fazemos na igreja. Podemos aceitar, mas com humildade. Porque aquele brilho não é nosso. Aquele brilho é de Jesus. O brilho é de Cristo. Então, nós vemos muitas vezes né, que, que uma pessoa faz muitas coisas na igreja, corre aqui faz aquilo. Tudo bem, mas é um reflexo do, do sol nascente, é um reflexo da luz que veio do alto. É um reflexo apenas da luz que, que brilha, mas essa luz é Cristo. Por isso nós temos que ser cristão verdadeiros. Terça-feira passada eu levei um tema de ser cristão verdadeiro para a formação dos ministros lá do Padre Gércio, que eu estou dando formação para os novos ministros lá. Então aquele tema lá chama a atenção muito da gente, é profundo. Como ser um, verdão, um, um cristão verdadeiro? É buscar Cristo, colocar Cristo no centro de tudo na nossa vida. Sem ele nós não conseguimos. Então, quanto mais nós se doamos a Deus, mais está brilhando. Mas não é a nossa luz, é a luz de Deus. É ela que brilha. Quando nós nos colocamos limite para as coisas de Deus, com certeza Deus se afasta de nós. Quando nós pegamos a lâmpada acesa e começamos a botar meio escondida, ela vai se afastando. Por isso que nós temos que procurar o que é ser verdadeiro cristão. E o verdadeiro cristão é aquele obediente, é aquele que faz as coisas de Deus como a igreja manda. Nós temos, a igreja nos ensina. É esse ser verdadeiro cristão. É, esse, é assim que brilha a nossa luz. É assim que nós nos tornamos esse templo do Espírito Santo, onde Deus buscou sua morada em cada um de nós. Olha o amor que Deus tem por nós. Não é só eu que sou a morada do, do Espírito Santo, não são todos vocês, todos nós somos essa morada. Por isso, nós temos que se unir muito em oração, um pelos outros, para que esse templo do Espírito Santo não seja Desmoronado, que muitas vezes se vai desmoronando por falta, às vezes, de oração. Às vezes nós não oramos um pelos outros, esquecemos. No egoísmo, pedimos e oramos só por nós, esquecemos os nossos irmãos. Então vamos ajudar a cada um a reconstruir sempre o templo do Espírito Santo, que o batismo nos, nos faz, esse templo do Espírito Santo nos faz morada. E o Espírito Santo mora em nós e quer morar bem.